Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você a Tani. Essa que é uma plataforma de investimentos e negociações em criptomoedas. E não apenas uma plataforma qualquer de investimentos, mas sim a melhor que tem. Eu vou mostrar isso agora para vocês. Então em algum canto aqui da tela você pode estar tá clicando para já acessar a TANI e ver com seus próprios olhos. Ou você pode também ir no link aí no comentário fixado desse vídeo ou na descrição para ver mais. Bom, aqui na TANI para você começar você só precisa seguir três passos simples. O primeiro é fazer sua inscrição. Então você pode abrir uma conta gratuita em menos de um minuto, você só precisa de um e-mail, sem KYC, é realmente bem simples, tá? Depois você conecta, então você pode vincular todas as suas exchanges, eles operam totalmente sem custódia, e você pode então fazer o terceiro passo que é começar a negociar e a gente sabe né que você pode comprar e vender cripto 24 horas 7 dias por semana você pode gerenciar seu portfólio automatizar seus impostos e muito mais tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje então como a gente viu o primeiro passo é se registrar e realmente menos de um minuto super simples só coloca um e-mail uma senha confirma essa senha e pronto está certo né concorde com os termos de condições e se inscreva feito isso você vai cair nessa tela que é uma coisa que eu acho muito legal aqui da Tani que basicamente, primeiro aqui ó, eles falam, você tem um relatório de imposto e experiência de trading. Então você pode selecionar o país onde você pretende obter o cálculo de impostos para personalizar a sua experiência de trading. Então no caso eu sou do Brasil, você coloca o seu país. Isso já é muito bom, facilita demais e isso não tem em outras plataformas de investimento em criptomoeda, só a Tani tem. E também é muito legal que eles te dão três opções de tela, vamos dizer assim, então tem o modo simples, avançado e Pro, então se você é mais iniciante em cripto, você pode selecionar o simples, se você for intermediário, você vem aqui na Advanced, e se você for profissional, você vem aqui no modo Pro. Isso muda né os dados, a quantidade de dados, de números, de interfaces que tem na sua tela, vamos dizer assim, ok? Vamos colocar aqui no Pro, porque eu já sou Pro, né, no mercado, a gente clica aqui em próximo, aí basicamente você valida o seu e-mail, eu já volto então, e enfim, validado o seu e-mail, você cai diretamente aqui nessa tela, então aqui, basicamente a gente tem toda a plataforma deles aqui, e vocês podem ver que tem bastante informação, então depende, como eu falei, do seu modo de visão simples, advanced ou pro, ok? E bom, aqui no site da Tani a gente consegue ver certinho todos esses detalhes então a gente vê que a Tani é uma plataforma com tudo sobre cripto, onde você pode negociar, gerenciar seu portfólio automatizar seus relatórios fiscais e muito mais, tudo em um só lugar, abra uma conta em minutos, gratuitamente e aqui tem o um botão demo, onde você vai cair na tela demo que a gente viu, e você pode clicar também para começar de graça para se inscrever. Aqui também tem um vídeo, tutorial, tá? Mas eu não vou passar, mas aqui você pode olhar depois com calma no site deles. E aqui a gente vê um pouquinho da tela simples, tá? E agora se preparem que começa a vir muitas coisas inovadoras que eu gosto na TANI. Então vamos lá, mais de 40 exchanges apoiadas, mais de 3 mil criptomoedas disponíveis, mais de 500 milhões de ativos na TANI e mais de 200 Países, ou seja, toda exchange que você precisa tem aqui com eles. Toda criptomoeda que você precisa também vai ter aqui. Então Olha só que legal. Como funciona aqui essa questão? Eles têm um agregador, multi-conta e gestão de portfólio. O que significa isso? Você pode gerenciar todas as suas contas em um só lugar. Então você pode conectar com segurança suas contas, por exemplo, da Binance, da Coinbase, da FTX e mais de 40 outras e obter o controle total sobre suas criptomoedas. Meu, isso aqui é sensacional. Porque eu, por exemplo, tenho conta na Binance, tenho conta na Kucoin, tenho conta da Coinbase, tenho conta em um monte de lugar, mercado Bitcoin, e é difícil você organizar tudo, né? E a TANI vem para resolver esses problemas, você gerencia tudo em um só lugar, ok? Além disso, eles têm um terminal de trading avançado, onde você pode negociar Bitcoin e mais 3 mil outras criptomoedas com ferramentas avançadas para investidores e traders de todos os níveis. E aqui, que é o que eu falei para vocês que é muito legal também, se você é pró, né, você for um profissional já investidor, investidor experiente em criptomoeda, você tem aqui a plataforma na versão pro. Agora se você for mais iniciante, amador, uma versão bem mais simples aqui para você entender, mais light. Então isso é bem legal. Legal que é para todos os públicos, então você vê qual é o seu tipo de investidor. Você seleciona aqui a opção para você, certo? Eles também têm diversas ferramentas de gráficos e análises técnicas que eu vou mostrar agora para vocês. Então, aqui vocês podem ver que tem ordens drag e drop, histórico de trade, negociação com um clique, mais 40 moedas, ordem de preenchimento automático, lista personalizada, ordens avançadas, order book em tempo real, 12 línguas modo claro e escuro e experiência simples e pró. Além disso, aqui tem mais, olha. Tem multi charting, tem Trading View Premium, opção de salvar gráficos, sincronização de gráficos, janelas múltiplas, mais de 100 indicadores, mais de 70 ferramentas de desenho e mais de 10 tipos de gráficos, tá? Então é bastante coisa, não é mesmo? E além disso, mais coisa ainda não acabou não. Tem também alertas de chamadas, SMS e e-mail, porque vocês sabem que cripto nunca dorme. Então você recebe gratuitamente telefonemas, SMS e alertas de e-mail para que você nunca mais perca uma oportunidade porque a gente sabe que no mercado cripto é 24 horas por dia, 7 dias por semana às vezes tem alguma oportunidade de madrugada muda muito ali o mercado e com esses alertas salva a nossa vida realmente. E aqui também uma coisa sensacional, muito legal mesmo é que eles têm os impostos cripto então aqui na TANI você pode calcular automaticamente seus impostos cripto tá? Então se você está preocupado com os impostos você pode gerar seus relatórios de impostos cripto sem esforço em um clique apenas. Então eles tornaram tornar a dor de cabeça de calcular impostos em uma coisa do passado e agora automaticamente você pode baixar o relatório fiscal em um clique sem custo então você conecta a exchange, tá? basicamente eles importam automaticamente todas as transações e histórico e você baixa um formulário de imposto onde eles calculam seu imposto de criptomoeda e geram um relatório pra gente isso aqui é muito legal eu nunca tinha visto em nenhum lugar Realmente, então essa aqui é a Tani, galera. Resumindo, um agregador multi-exchange, uma gestão de portfólio, terminal de negociação avançado, gráficos e AT, impostos criptos e segurança e privacidade tudo em um só lugar, essa aqui é a Tani, e por isso que eu resolvi fazer um vídeo mostrando para vocês essa plataforma incrível, né? E é basicamente isso, tá? Estou usando a Tani, gosto muito da plataforma, resolvi trazer para vocês porque ela é totalmente inovadora, tem coisas assim que só ela tem, essa questão de imposto realmente é muito bom, a gente tem dificuldade nisso, a gente sabe, e ela vem para ajudar, essa questão de gerenciar todas as exchanges em um só lugar também me ajuda bastante, então, espero que esse vídeo tenha te ajudado também de alguma forma. E aí na tela, embaixo, em algum lugar, acesse aí o link para você poder estar tá sabendo mais, fazendo sua inscrição e se você quiser, você pode estar tá usando aqui o serviço da Tani. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto!